Olá pessoas, após algum tempo sem postar vídeos, eu voltei. Agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. No vídeo de hoje, eu vou ensinar a vocês, como deixar a tela de fundo do YouTube preta. É simples e fácil. Primeiramente, vocês precisam entrar no YouTube. Logo após, vocês precisam clicar no ícone que é a foto de vocês. Estão vendo que vai aparecer uma janela. Aí vocês clicam na luazinha que vai aparecer. Vai estar escrito. Tema escuro ativado. Aí vocês metem o dedão ali. Vai abrir uma nova janela. Aí vocês só precisam habilitar o tema escuro. E aí conseguiu. É beleza não? É só você não confundir que vai conseguir. Não confunda cu com bunda. Este vídeo merece o like de vocês. Vamos bater o recorde de likes, que é de 5 likes, conto com vocês. Se você não é um inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo, façam memes, fazer memes dá muita visualização. Se quiserem que eu faça mais vídeos, deixem suas sugestões nos comentários. Espero que tenha gostado do vídeo, até a próxima.